Ainda lembra o meu nome Amigos me contaram que está muito bem Ainda sei de qual seu telefone Falta a coragem de ligar, dizer tá tudo bem Mesmo sabendo que você está de casa com outro Eu torço por você Será que ele realmente conhece teu gosto? E sabe que você adora ouvir frases de amor Sonha comigo, eu te preciso. Daria ao um mundo pra te ver sorrindo, oh. não é que eu queira que o seu caso não dê em nada. Ainda guarda sete chaves. Aquela Marcada com letras tremidas e no verso um beijo de batom E as estrelas do céu são testemunhas do nosso amor E vem a tempestade o nosso sonho levou Mesmo estando longe eu vou continuar te esperando te preciso, daria um mundo pra te ver sorrindo. Uh -uh -uh -uh -uh -uh -uh não é que eu queira que o seu caso não dê em nada, ainda guarda sede e chaves. Tremidas e no verso um beijo de batom E as estrelas do céu são testemunhas do nosso amor Que veio a tempestade o nosso sonho levou e Mesmo estando longe eu vou continuar te esperando Temos